Amazão do Jesus é, Ciranda é, em Bahia famosa, Síranda é, em Bahia famosa, Bahia famosa, Bahia famosa, quilombo de Jesus é Bahia famosa, Bahia famosa, Amassando do Jesus é, anda que falava, era que consertava o motor dos barcos. Aí depois a Sérgio, na época, o... Companhia elétrica. A companhia elétrica, chamou ele que ia instalar dois geradores para tomar conta aqui das luzes de música Então ele, a usina é situada aqui onde é a quadra do Atlântico. até o Atlântico? até o Atlântico ali, onde tem a quadra. Ali é a usina, que as ferragens ainda estão tá no chão, que não conseguiram tirar. Por quê? A, os ferros eram muito grossos. A sapata muito forte, muito grande, não conseguiram tirar. Mas era ali que é situado, qualquer morador sabe informar. Por que a estrada da usina? Existia uma usina de energia elétrica ali. Meu pai ligava lá o motor 5 da tarde. E 10 da meia-noite anunciava, baixava o motor. E falava que todo mundo já sabia que ele ia desligar. Você é buziano? Nascido na Praia de Ossa, onde começou a cidade de Búzio. Por que começou lá? Porque lá... Nós éramos 11 famílias, não tinha mais nada em Búzios, era 11 famílias que moravam na Praia de Ossos. De lá nasceu a cidade de Búzios. sabia? Não sabia não, o seu Daco era de lá ah, também. Seu Daco? É filho de lá, da Praia de Ossos, seu Daco. No campo aqui, numa casa que só dava luz até meia-noite, das 6 horas até meia-noite. E antes da usina? Antes da usina era Lamparina. Tu pegou essa época? É, é, é. Peguei essa época? Rapaz, a, a nossa vida, pra tu ter uma ideia hoje, hoje qualquer um tem uma casa pra, pra viver, outro tem uma, um colchão caprichado, que não doa nem a coluna. Nós, na época, pra dormir era uma esteira no chão. Chão batido de barro. E comia o que? Peixe peixe banana abóbora aipim é, batata inhame e aonde que vocês compravam isso não a gente a gente a gente plantava pô antes para trava para poder ter então ale... na na época não tinha não tinha rua nem para cabo frio era um trilho para passar com burro E a saúde, como é que fazia? Saúde é essa. Chá. Chá de ervas. Você sentia dor, tinha uma erva para você passar dor. Você sentia dor de barriga, tinha uma erva para passar dor de barriga. Enfim, por aí a gente ia. E nascia de parteira? Nascia de parteira. E quantos anos tu tem? 75. Me diga uma coisa, Adolfo. Ah. Qual a diferença para você da Búzios, aldeia de pescadores com todas as dificuldades que você falou que tinha ah. para Búzios, cidade do turismo? Puxa, não tem nem comparação. Isso aqui não é abuso Isso aqui é um inferno que você vive noite e dia. Pode crer no que eu estou dizendo. Nesse abuso aqui você não tem paz, de alguma. O abuso nosso era com paz. Você dormia de porta aberta, de janela aberta. Fome não passava? Por que fome? Passar fome como? Se você era um pescador, era um, um pessoal da, da, que plantava agricultura aí, qualquer lugar desse aí você plantava. Pois você não pode plantar um pé de banana em lugar nenhum aí. É verdade que hoje tem muita gente que passa fome, muito buziano passando fome? Tranquilo, pode escrever isso. E não é pouco não. É pouco, não. 50 anos atrás? Não tinha nada disso. Nadinho. Nada do que eu estou te contando eu tinha aí em busca. Nada. Fome nenhuma? Nenhuma. E hoje? Hoje o negócio é complicado. O pescador mesmo, naquele... Bem arretado. <risos> E ele pescava em automático? Não, não, meu pai, meu pai pescava só em rede, em canoa, pegava bonito. Era uma aqui de Buta era bonito, né? Tinha outra coisa, a não ser bonito. E botava três também uma rede que, que eles botavam antigamente lá fora e pegava outros peixes tipo anchova, roubava esses peixinhos bons. Mas o dia a dia era bonito. E era de todo dia tinha aquilo, todo dia tinha aqueles peixes. Vocês moravam onde? Ali na rua das pedras, em frente à igreja. Nascemos lá e ficamos até mocinho já, todo mundo falou, meu pai vendeu a casa. E nós voltamos para cá, para outra, outra rua de trás ali, que é Turibo de Fari. E depois meu pai passou a casa de peixe para aqui, né, para pertinho aqui do postoário, assim, mas não deu certo.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 Pé de amêndoa, os pés de amêndoa direto até lá na outra ponta. Era muito bom. Era muito bonitinho a rua. A gente brincava ali direto na Rua das Pedras. E agora hoje a gente vê aquilo tudo ali e fica, né? Não é muito legal. Sim. É a tristeza? Tá. Dá. Eu a senhora tinha de... que ficar emocionada quando falou. É, de vez eu fico, de vez eu vejo quem viu isso aqui quem vê hoje, né? Cheio de loja. Tem ainda primo meu, um primo. Uns primos meus que moram ainda ali, que ainda tem a casinha ali. Perto do Dom Juan, do lado do Dom Juan. Você tem que, 71 anos, né? 71 anos. Tu nasceu aonde? Nasci aqui onde hoje é a casa do Juscelino. O restaurante, né? É aqui que eu nasci. Essa casa de quem era? Essa casa era do João Custódio, que era do pai, o, do meu avô. E teu avô comprou ela de quem? O, o meu avô comprou essa casa, a, a, a pai de Sibirio. É. O meu avô comprou dele E isso aqui era da família Sampaio? É, a maioria dessas casas de atrás era tudo da família do poeta Sampaio. E é. como é que eles ficaram donos de todas essas casas? Olha pai, aquele, aquele negócio que nós sempre falamos de uso. O uso foi uma colônia de pescadores e de agricultor, né? Então, quando chegava, chegava uma pessoa de terra aqui, todo mundo corria comigo. Todo Não saia correndo, então o eles fizeram? Aí o homem chegou de perna e disse assim, olha, você vai... Eu falo muito bem seio. sei. Eu moro com a dona Melinha, ela tinha uma roça lá na... na... Aqui chamava-se Pé do Forno. Então ele dizia assim: olha, você planta, mas daqui pra frente você não planta mais, não, porque a terra é minha. Então é aquela história que a gente diz hoje no Brasil: o de terno e gravata tem valor. O trabalhador mesmo, ninguém olha. tanto a gente vê, a gente não de uma conversa pra outra. Se o senhor for no banco de terno e gravata, o senhor entra pela porta e o gente te chama. Você com o dinheiro vai assim, mas ele não se vai Então a coisa de discriminação é muito grande. Eu me diga uma coisa, qual é a história desse Luizinho e do pai do Luizinho que todo mundo fala aqui? Olha, o Luizinho Alonso, eu perguntei para meu pai que eu conheci muito o Luizinho Alonso. Sou o Luizinho Honordo, todos os garotos com 71, eu, tido, eu não me ensinaram apenas. Mas o velho Alonso, eu não cheguei a conhecer. Eu, por curiosidade perguntei ao meu pai como é que o Luizinho Alonso chegou aqui, é dono da terra e ele morador é que é da terra mesmo e não tem nada. Aí meu pai falou, não, é que o, o velho Noldo chegou aqui, ele, ele era criança ainda quando o velho Nolto chegou. Meu pai morreu com 83 poucos anos quase 90. E ele falou que o velho novo chegou e criou um documento e dizia que toda a praia ele tinha acesso porque ele panhava banana daqui para levar para Macaé. Aqui em Macaé tinha uma fábrica de doce e fazia goiabada lá em Macaé. E as faruas. E meu pai falou que quando aquele navio que está aqui, perto do né, caos, ele chamou o Caboclo. Ele disse que ele navio era cheio de, de escravo. Então, quando o navio encalhou, eles fugiram de tudo lá para a rasa, até a rasa fosse a mesma coisa que era mesmo como fosse a Amazônia, não, não, não tinha nada, era só mato puro. E aqui tinha plantado o que? Aquela plantação de banana. Muita banana? Muita banana. Todo lugar que você andava aqui era banana. Você ia lá, um senhor que chamava-se João Vaz, tinha uma grande plantação de banana. O meu avô, o Estevão João tinha outra grandona aqui, na. na na Praia Braba. No forno, Manoel Costa, tinha uma grande plantação de banana. E o Sr. Chico Rato, que, que a gente chamava de Chico Rato, é, tinha uma outra plantação muito grande de banana. Então o Búzios hoje, que, o que movia a Búzios antigamente, era a banana. Banana e pesca. Banana e pesca. Tá vendo? Então, o teu pai pescava, cuidava? Meu pai pescava, sempre pescou. Cuiou e... nós. E gente... não plantava banana não? Não, meu pai depois foi trabalhar fora, sabe? Que às e... vezes. Veio a. o progresso foi chegando de pouquinho e a gente foi se desenvolvendo para outro lado. E o teu avô fazia o quê? O meu avô pescava também. Na época meu avô também tinha mais um pouquinho de situação financeira. E ele tinha outros lados de movimento, tinha comércio. Sabe? Ah o teu avô tinha comércio aqui? Tinha comércio. Aonde que era o comércio dele? Hein? Aonde que era o comércio? O comércio, comércio dele era, era assim na rua, aqui do lado da rua da casa, onde era do meu avô, o pai Sim. da minha mãe. Ele tinha comércio lá. Comércio de quê? E, e ele também tomava pão da igreja e batia o sino da igreja. Ah, ele era. É, é muito conhecido. Se falar isso, o homem que batia o sino, todo mundo já com comigo. Seis horas da tarde ele ia lá bater o sino. Pare, pare, pare, pare, pare. E o teu, pa... teu avô vendia o quê? O, o meu avô vendia a, a, como é que é? roupa. Um homem que se chamava Sojan trazia roupa, trazia essas coisas todas, e ele, meu avô Estevão, e todo o povo que vinha de fora, se abrigava na casa dele. Ah, também era hospedaria? É, antigamente tinha aquele negócio que se chama, que eu há muito tempo eu não vejo, eu vim na Ilha Grande, é o tal de, chama-se de do Espírito Santo, que vai com a bandeira batendo, o pessoal todo pecado batendo, há muito tempo aqui em Búzio não veio mais isso, mas sempre tinha. Aí ele vinha e na casa do meu avô, tudo na casa do meu de casa em casa. Elcio, eu... me conta, como é que era a tua infância aqui? Olha, a minha infância aqui em Búzio, é, logo cedinha, saí para trabalhar. Eu com 13 anos já estava pescando. com 13 anos eu já, já andava lá em Vitória pescando. Portanto, a gente, às vezes, vamos falar de pescaria, você quer saber quem é pescador, aquele que arria é no bote no Mar Novo. Eu sempre digo, eu sempre falo isso, nós temos muitos pescadores, mas pescador que chamou a canela. Quando o cara ria no bote no Mar Novo... Como é que era a bote no Mar Novo? A ria bote no Mar Novo é lá em um lugar que se chamava 600, 600 metros de fundura. Quatro linhas de altura. Quando a gente falar, agora há um pouco tempo o nosso amigo Dinheiro falou lá na Câmara de Vereadores. Quando se falar em parcelado, pouco aqui conhece. falar nos alvoreiros, pouco conhece. Se falasse assim, recanto do norte, pouco conhece, se falar no mar de Itatimirim, pouco pescador conhece. A respeito sim, pescador de burro, mas pescador é aquele documentado, vai lá em casa que eu tenho meu documento de tudo, de tudo. Agora tem pescador, eu sou pescador, mas não saiu de burro, só morreu perto da beira da praia. Como é que era pescar no Mar Novo? Pescar no Mar Novo é o suor dentro de um bote. Mas como é que você ia para o Mar Novo? A gente ia num barco com 30 botes. Não, daqui de Búzio, você não, ia. Daqui não, a gente só ia de Búzio, ah. ia ao rio. De quem? De, de, de, a gente ia na época, como o Tuico, uma conde que levava hum. a gente. Aí de lá a gente ah. chegava na Praça 15, ou então na Ponta da Areia. Lá a gente abastecia o barco. Barco de quem? Você era contratado? Nós era uma, uma empresa que nós trabalhávamos como uma empresa. Daí nós ia do rio, aí batecia o barco lá na ponta da areia, apanhava ali 500 pedras de gelo, 8 toneladas de óleo, 2 toneladas de pedra, aí batecia de comida de tudo, e a gente, dependendo do mestre que tinha, tinha o mestre, ele como ele tinha grande prática, grande experiência, que hoje é como um aparelho, ele ia, ele ia pela, pela, pela, pela experiência, ele viajava, e ele ia e chegava e só olha, nós vamos pro sul, Aí nós seguíamos para a parte do sul e começava da Barra do Rio ia parar lá em Itajaí, Santos, pescando. Porque a gente ia, o barco vai à deriva, os botes vai embora à deriva, são 20 botes. Pois é, eram os 20 botes que estavam dentro do barco grande. Dentro do barco. E aí, de manhã o que que acontecia? De manhã, quando era 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, o, o, o cozinheiro já estava batendo o sino, o café já estava pronto, aí cada um a sua caixinha de isca sardinha, e o barco vai andando, chega de cima do barco mesmo, o barco andando e empurra. Hup. Empurra o que? Ó. Bote, vai jogando. Aí tu fica dentro do bote? bote, a gente fica assim, dentro do bote, assim que é, olha, quem não sabe o que é o Manovo, vou dizer, o Manovo é assim, como muitos pequenos de busos sabem, a gente entrava na pilha de bote, de cinco botes assim, aí eu dizia assim, agora, hein? quando mais vem, vai baixo, joga! Hup. Porque tudo de de ponta saiu lá. Aí daqui a pouco andava, quando chegava com mais 30 metros, lava o outro. Barco... o E ninguém caía do bote quando. Não, a gente saía perto do barco, ia embora, sumia o barco. Ninguém ia barco. Então a gente ficava pescando ali o dia todo. Tu ficava ali o dia inteiro? O dia todo ali. Com linha e isca. E isca pescando ali o dia todo. Aí, tudo... E via alguma coisa em volta de você? Via, é, mas a gente estava bem. Então quando acontecia um programa de um amigo, o barco tá lá, quase em Macaé. Se acontecesse um problema, o que acontecia? Eu, eu, eu, eu daqui vi o senhor levantar o remo. Chamava-se remo alto. Então, você viu o remo, ele o remo? É sinal que eu tô em perigo. Entendeu? Aí o outro lá já levanta. O outro lá levanta. Aí o barco lá vai ver. Olha, tem um barco, de, um barco lá de remo alto. Aí ele vem. É o que é? Olha, é aquele lá. É o outro bote lá, alguma coisa aconteceu, ou um peixe grande, ou a linha dele agarrou na pedra, ou um anzol na mão, então é um meio de se comunicar, um passando para o outro. O senhor levantou aqui, eu estou lá embaixo, aí eu levanto eu, Onde o de lá viu, eu vou levantar o remo até chegar lá o barco, como se fosse uma linha, aí vai chegar lá o barco primeiro para correr. Você tinha 13 anos quando foi a primeira vez? 13 anos eu já estava em vitória. Toninho, me conta uma coisa, como é que é, o que, que vocês pescavam no Novo? Era toda a raça, era namorado, era batata, era xerne, era os peixes que a gente matava no Novo. E atum? Atum, dourado. Era difícil pegar o atum? Não, sempre matava. A gente usava uma linha para preparar para matar ele. Você no bote colocava quantas linhas dentro d'água? água? Para pescar namorado e Era eram duas linhas, mas ficava sempre duas, né? Pela popa boiada se matava para cação, para atum, sempre ficava. Então fica, trabalhava com quatro linhas? É, quatro linhas. Quatro e qual linhas. era a profundidade dali? Ah, lá era muito fundo. Lá era na de 400 metros de profundidade, tinha lugar de 400 metros, 600 metros de profundidade. E hum. foram que a gente usava mais duas, três linhas de branco, para poder apagueira pagueira vir deitada pelo fundo. Pra era pra poder... sempre linha de nylon? Era, era a linha de nylon. Cabinho de Nado fino, a salinha de nada é. E o e tubarão, vocês enfrentaram muito tubarão? Eu matava com, com, com a corda, com a, a, a retinida, a gente chama a retinida. Que isso? Com, com as quatro braços de, de, de, de cabo, com um as olhas grandão assim, na ponta do cabo, com uma alça de arame grande assim. Aí amarrava na polpa, deixava amarrado e ficava trabalhando lá. Que um pouco ele passava a boca, saía, você via, chegava lá metia a cor e matava ele. Às vezes embora, às vezes matava. E nunca teve medo do seu amarelo? Não, medo a gente tinha, mas a gente tinha cuidado, né? A gente tinha cuidado. Não era nada para pular para cima para que ele o braço da gente. Aí é. ele fazia isso? É, aí já tinha o próprio, quando fazia assim, chegava no bico dele, pô. Dava uma porrada no bico, ele já era ele. Bateu no bico, já era. É igual a gato, tinha uma boa no bico, já era. Aí a gente fazia assim. Tu matou muito tubarão Eu na paulada? Sim, muito tubarão. Então a história do teu cunhado, do Nick, é verdadeira? É verdadeira, é verdadeira. É ele também devia ter matado muito também. E o tubarão alguma vez levou o teu bote embora? Não, preso? Não, Eu ferrava ele às vezes. a gente colocou a cornuda que ela ganhava para a gente ferrar e marrar e deixar ela levar o bote e podia alcançar. Porque ela tinha muita força demais. Não, o tubarão não, o tubarão a gente matava na polada. Tinha um peito, meter o pau e matar na polada. É boa a carne do tubarão? É, é muito boa. Como é que tu puxava o tubarão pesado para dentro do barco? Matava ele, tirava a bosta do bote, marrava ele pelo pescoço, amarrava na popa e botava o o alto. O barco vinha empanhava e embarcava para dentro. Aí tu embarcava o tubarão para dentro. Qual era o peso do tubarão que tu pegava? Ah, tinha de 50, tinha de 70, tinha de 60, tinha de 80, com fome. Quando era muito grande demais, ficava com medo e não botava linha. Quando era muito grande demais, não botava a linha, tinha medo. Quando via ele aparecer na bola do barco a gente tirava a linha fora. Não deixava o que era muito grande podia matar a gente, aí matava. Alguma vez o tubarão atacou o teu bote? Atacava, mas a gente matava. Às vezes vinha, assim, batia assim do lado do bote, com a cabeça, a gente ia ele. Agora é muito grande, não dá pra gente matar ali no bote. Aí a gente ferrava, eu o ramo no alto, o barco vinha para matar. A gente mesmo no bote não dava pra matar. Resistência todos os não dava pra matar. Era muito grande, muito pesado. Algum colega teu morreu por causa de tubarão? Teve um português que morreu. Trouxe o cação na bola, meteu o remo dentro da boca do cação, pra matar o cação, sabe? É. Meteu o dinheiro na boca, o cação deu um sacanão, bateu na fã dele. Morreu. Acharam ele morto, todo tecido na linha. raio é. do Ele meteu a cor dentro da, da boca do cação, o cação deu um sacanão, bateu na fã dele e roubou de volta. Que tipo de tubarão que vocês pescavam ou que vocês encontravam? Aniquim. Aniquim? Olha o Levi lá. É. Fala, Levi! Oh, homem, esse é bom de falar. Né? Esse sabe de história, né? Esse aí tem muita história e muita mentira também. Aí, verdadeiro, ele era companheiro do teu pai? Companheiro do pai dele? É. Hein? É, do Daio? É. Trabalhamos junto Trabalhamos muito tempo junto Quem tinha mais medo de tubarão, o Daio ou você? Não, cara, falar a verdade, eu não tinha medo de tubarão. Tudo que parecia na borda do meu bote, eu matava. Tudo dizendo que aparecia na borda do meu caiquinho, eu matava. Não tinha medo. Não de medo. É verdade ou é papo de pescador? Não, é verdade. Não tinha medo. Até hoje. Lá fora lá, eu topei um cação grandão lá pro Fala Luís Martins, o outro saturno, tudo com medo, jogava até a retidinha do sumiram. E eu ia matar ele, eles ficaram com medo, eu ia aterrar ele. E hoje tu pesca ainda tubarão ou não? Não, hoje não pesco mais não, hoje eu parei. Parei de barco grande já. Agora eu tô só na minha baleirinha aí. Tá pintando ela, né? É. Vendi meu barco grande, agora só com o sozinho pequeno aí. Vendeu o barco grande por quê? Eu podia trabalhar mais, ensino. do ensino. Hein? pude trabalhar mais. Aí foi obrigado a vender. Não tenho filho ontem para trabalhar. Aí vendi. E nem neto? Neto tem um filho, neto grande já ontem, mas não, não, não quer saber demais. Só de estudar? É, não, de trabalhar. Ele não estuda mais, não parou também. Esse eu criei, esse neto que eu tenho lá, que ia, ia ser pescador, depois ele lá fora, peguei um temporal lá e ele desanimou, esse eu, moro, eu criei, desde mil dia. Agora tu tem um neto fazendo diversidade, não né? eu, um. eu tenho um. Então qual era o peixe que vocês pescavam e escalavam? O peixe que, a gente, é, que meu pai pescava muito, muito, muito era o bonito. Traba... vinha outros peixes, mas dentro do comércio dele era mais o Bonito. Aí o que que acontecia? Quando chegou nos anos 60 para 70, já começou a vir muito o povo do Rio de Janeiro, já com endinheirado, e começou a achar que sujava a praia, porque o Bonito ele tem muito sangue. Aí que tripa, cabeça, aquelas coisas todas, né? E começaram a criar já uma outra história em cima dessa que, que deixava muito sujo. Aí propuseram o meu pai para ele... É, fechar a casa ali e ir para ir outro canto. Aí meu pai, em 68, vendeu a nossa casa que era na Rua das Pedras. Eu tinha oito aninhos, mas eu lembro até hoje porque minha infância foi cortada, né? Porque o bom era ficar ali na beira da praia com todo mundo, né? Aí nos deram, é, deu a ideia para o meu pai vir para uma lagoa, que é aqui indo para o forno. Aí quando chegou, ele levou tudo para lá. A me, o que ele fazia aqui, ele levou para lá, só que não deu certo, não era mais a mesma coisa para lavar os peixes, tudo, aquela festa que era, era muito bacana, era muito bacana. Aquela... E quantas pessoas? Ah, ele, ele não tinha assim o certo na carteira, é quem queria, mas ele tinha uma já certas, sabe? Aquelas que eram boas e não... Quantas pessoas, mas é, Devia ser umas 20 que todo mundo queria ganhar um dinheirinho, entendeu? Os maridos no mar, viúvas, com dificuldade, só roça. Roça a gente tinha, todo mundo tinha banana, tinha feijão, tinha amendoim, tinha tudo que plantava. Mas assim, um dinheiro, sabe, vivo, vivo mesmo a gente não tinha. Aí nós fomos pra essa lagoa, não deu certo. Não deu certo, ficou sem graça, entendeu? Aí foi, foi morrendo, Você morreu ali pra gente esse, esse costume nosso de dessa, dessa escala de peixe. Aí, o que aconteceu? Meu pai já era comerciante, né? empresário, não era bobo, ele foi ele foi criou a casa de fazer farinha. E a gente já estava dentro de uma roça, já não estava mais na beira da praia, estava dentro de uma roça, aí ele fez a casa de farinha e todo mundo já tinha empim plantado, burros todo, todo mundo tinha empim, mamão à vontade, banana, então, é aqui é a terra da banana. Aí, o que aconteceu? Ele dava a casa de farinha de meio, né? Ele montou ela toda, botou todos, todos os aparelhos para fazer a farinha e ele dava de meio. É, assim, fulano de tal tinha um dia para vir. Aí fazia ali, usava tudo dele e ele ficava com a percentagem. Sobre, falando sobre a importância da mulher na vida buziana. Olha, tem pano para manga, viu? Essa história aí das mulheres. É, as mulheres eram muito unidas acordavam de madrugada pegava água no poço tinha as filhas que cuidavam da, as filhas mais velhas cuidava do mais novo tinha a mãe que ia mariscar, minha mãe por exemplo mergulhava para catar, é, catar alga tinha que secar e tinha que a, as algas ela tinha que ser vendida seca, então era muita alga casa de farinha quatro da manhã e era tudo a base de troca, né? porque os maridos iam para o mar, voltavam um mês, dois meses, três meses depois. E as mulheres eram responsáveis pela educação, pela alimentação, então era agricultura mar. Eu falo sempre da importância né, da agricultura mar, que a gente estava ligado é, nisso. Era aipim, casa de farinha, era filhos, e ainda trabalhava para fora, né? Porque era aí que entrava um dinheiro, cozinhava. Quando o marido chegava, às vezes, não trazia dinheiro não, tá? Às vezes, era tudo na base da luta, ter que juntar dinheiro para pagar, porque eles iam né? numa condição todo mundo, e às vezes esse dinheiro não chegava, mas... As mulheres eram... A mulher, a mulher é mil, né? União. Era Eu uma ajudando a outra. Isso antes da chegada dos forasteiros, né? Sim. Aí já tem, né? Outra... Iti, desliga aqui pra mim, por favor. Minha e a origem dela? Onde é? Qual é a sua origem mesmo? A minha origem é a nativa, buziana, caiçara. Filha de Pescador. Né? Neto de pescador? Filho, neto minha mãe também a minha mãe a parte da minha mãe é da parte da agricultura do meu pai é a parte da pesca então assim a ligação muito forte e aí essa origem da gente representar o nosso prato né toda aquela parte da né é, é, época da agricultura chuchu é, na época do camarão e aí fazia um prato a época do guando tainha escalado então sempre uma uma Estavam sempre ligados à agricultura e mar, né? Então a gente. Como tá aqui... seria. Porra, vida. O que, que é isso? Isso é um camarãozinho com chuchu, arrozinho, farofinha. E aqui, Raul, ó. A gente está representando a nossa banana na folha de bananeira com um purê de banana na folha de bananeira, um peixe e uma farofa. Então é o que? Todos aqueles elementos que eu estava falando para você, casa de farinha, agricultura, mar, isso tudo aqui é, é a nossa história. Pode ter várias releituras, mas os elementos, eles permanecem fiéis à nossa cultura. O que é, em resumo, o que é uma mulher Caiçara A mulher caiçara ela representa a luta, resistência, história... Ela representa toda a nossa luta e permanecer lutando pela nossa cultura, né? Os nossos antepassados. E o amendoim, com açúcar e cravo. A senhora tem aí? Onde tinha. Nossa, você tem história de amendoim ainda, você hoje? Não. Acabou, viu? Comeram toda a sala de amendoim. É bom, é Foi metade, é, é muito bom, é? Só você guarda para mim. Eu vou comprar para você sexta-feira. Até sábado eu vou guardar para você, tá bom? Sexta eu compro. Tem um senhor que vende aqui toda sexta-feira. Tá bom? É coisa típica de búzio. E como é que vocês conseguiam sal? Sal não tinha. Sal buscava no, no, no pôr do carro, na salina. Aqui na salina, em pôr do carro, antes de chegar em Cabo Frio, ali era tomado de salina. como é que trazia o sal de lá pra cá? Nos cavalos, nos burros de carga, no jacá cheio. Por que, que não trazia na carroça? Naquela época era raro quem tinha carroça, era raro. Um ou dois que tinha. Trazia nos burros, levava quatro, cinco burros com jacá e trazia. E tinha estrada? Naquela época. Na minha época já tinha estrada de chão, mas era tudo apertadinho. Ali no Guriri era caminho ainda, era um trilho. Como é que é a história lá de saco de fora? por causa disso? eu não sei só saco de fora. Eu não, eu, eu, chegou, chegou, vai que eu vou embora pra casa. Vai, chega. Qual é o teu nome? Israel. É, é, é, é. Pescador? Nativo. Quantos anos de pesca? Oh. Muita coisa. Qual é a tua idade? É, 72, 71. Começou a pescar com que idade? Ah, 16. E, e, e, já fui para lá, já cresceu no mar mesmo. Cresceu no mar novo? Praticamente lá, em alto mar, é mais, mais novo mesmo. Vivia mais no mar do que na terra? Muito mais. mais... Na infância toda. Ela casava com peixe? É. <risos> Era casado com peixe? Só, só tinha mulher para chegar no terra. Como passar a maior parte do tempo no mar? É, fazer o que, né? Era feliz? Muita coisa. Aí é, Tem que aprender o que, que, que, o que tá fazendo, né? Como vai ser? É, como é que era a pesca lá no Mar Novo, me conta? Muito boa. Era difícil? Sabia que ia, mas voltar não tinha certeza. Né? <risos> Mas acabar se acostumando. Isso é melhor. E hoje vive de quê? É? Hoje vive de quê? Não, não, não, não abandonei ainda não, mas não estou nativo ainda. Ainda pesca? Ainda pesca, pesca é. Pesca onde? Por aqui mais por teto, né, Claro? <risos> ainda bem, né? Cadê <risos> é você? Olha aqui. Nós dois, aqui, tem aqui, um cara de ó, gente aqui que já foi, ó, outro que não é narrativo ainda. Ele pesca, é. Muito, é o melhor pescador bonzinho. que é? Ele é Pesca todo é. dia, é. tem vento, é. tem é. som. Ele é. sai com tudo, tem é. É. 71 anos. Quem pesca mais, ele ou teu marido? Ele é, é meu esposo. Ah, ele é o carrapato? Ele é o carrapato. Ô, é. oh, você que é o carrapato? Sim. É tão famoso ele assim. Disseram é que você é o maior pescador de buses, é, é verdade? Mesmo. É verdade. Ele mesmo. Olha pra aqui, baixando. Já mas... vi, já conhecemos. Me diga uma ah, coisa. É ele me disse que era casado com o bar. Como é que você ficava? Eu... E... E... e agora? Mas, é, cuidando das coisas em casa. Cuidando. Me disseram que quem mandava em buses eram as mulheres, né? Antigamente era porque os marido e pro mar, ficava 15, 20. Como eu casei com ele, que é, nós temos 40, quase 40 anos, ele foi com mais de 16 anos de idade. Ele, nós casamos, ele, ele tinha 23 anos, eu tinha 22. Então nós estamos já, ele está com 71 anos, eu vou fazer, amanhã eu vou fazer 80. Então, amanhã eu vou fazer 70. 70. Eu acho que 71. Parabéns então. Aí, nós estamos juntos o tempo todo. Nós casamos, os filhos todos são formados. Eu te falei, né? Eu é carrapato, me desculpe te chamar assim, mas Chama. você é conhecido como carrapato eu vou fazer é, o quê? Desde criança, quebrei muita cadeira dos outros por causa desse E Me diga uma coisa, como é que tu deixava ela sozinha aqui? Ah, eu tinha confiança nela. Muita, é? muita coisa, né? É. Quem é que mandava lá na casa? É. Quem é que mandava na casa? Dois, é dois, né? <risos> eu acho que não. Até uma, assim. Ah, dois, dois, né? Posso, e ele trazia dinheiro, pô, da pesca? Eu pegava isso na minha mão. Ele não gastava com as mulheres lá na Praça não. 15, não? Ah, não, não né? época, não. De repente, eu vou, mas... Vim, tinha tinha o responsável da casa, então trazer para casa pelo sistema. Ele chegava tu pegava o dinheiro dele. Ah, eu tinha que pagar a conta, tinha que pagar. Né? Então ele sempre assim. E hoje não dá. Tá. Ele alôs é pescam muito o tempo todo, não se cansa. Não tem cidade de pescar tanto para gente, não consegue ficar em casa. Eu já vi vocês pescando, já filmei vocês pescando. Filmou, né? Carrapato com peixe desse tamanho. Ah, Ali tá a prova. Bom. É, eu tô nesse meio aqui puxando o rei da praia, tá? Hein? Eu tô aqui nesse meio aqui no rei da praia. Eu tô aqui no rei da praia ali. Ah. Cadê a foto do casal? É cá aqui, ó. Ah! Esse é o casal mais famoso de Bruce da Pesca. <risos> Deixa eu bater uma foto de vocês.